O andamento dela como uma banzelo Ser cr like a Cristiano No, no, no, no Ronaldo do. Mas o body dela deixa todos loucos Atrofio todo torno de anglo Naga no blog, naga no blog São bolas de ouro uh, uh, uh, uh, uh, uh. Continua, yeah, Continua. Aí eu sei a dama que está aqui. Pai, vem daqui. A corba, aqui está aqui. A pãe tá aqui é o quê? Depois faz isso. Segue a dama para ele filmar de trás. Exatamente. Barida barido ela deixa todos loucos. Atrofio todos e ano. Naga não plak, naga não plak. São bolas de ouro. Gironi, Jironi. Where are you going? you go? ser um uh, momento. Trabalhar com Jiri, isso é uma coisa é fácil ele tem uma equipe que facilita o trabalho. Logo, sinto muito lisonjeada. Desde a primeira vez que trabalhei com o Gerilson, que desde então acho que ele gostou do meu trabalho e por isso é que muitas das vezes sou solicitada para fazer esse trabalho. Sempre admirei o Gerilson. É um músico de muitas ideias. Ele está sempre a me surpreender na positiva. Super uh, exigente. Ele gosta de ter as coisas bem organizadas, sonha muito alto, mas consegue pôr as ideias dele no papel. Então, o que vocês podem esperar? é melhor do que aquilo que ele já tem nos mostrado. E ele está aberto a opiniões. Essa produção é grande porque está um monstro que é o Gerilson e muitas cabeças, então é uma produção excelente, música bonita, muito nostálgica, porque o Gerilson é um músico versátil, dinâmico, está sempre a preparar bombas e bombas, umas que rebentam com maior explosão. É só esse é o o segundo. Então, aqui é o terceiro. Então, mais um vídeo uh, estamos sempre a subir né?